Olá, estamos aqui para o segundo BMC Moment e depois de no primeiro momento temos falado, afinal, o que é o marketing, hoje vamos falar sobre os diferentes conceitos de marketing. Hoje em dia ouve se falar em marketing, marketing digital, marketing tradicional, mas afinal, quantos conceitos de marketing existem? É uma ideia existe apenas um conceito de marketing e que foi aquele que vimos no primeiro BMC Moment. Mas de facto temos que referir-nos aqui a diferentes perspectivas do marketing. E começando por aquele que hoje está na moda, é a questão do marketing digital. Marketing digital não é mais do que a criação ou a gestão da relação de uma organização para com o seu exterior através do mundo digital. Em que depois, no mundo digital, vamos ter diferentes meios de comunicar com os nossos clientes, ou com potenciais clientes, ou audiência, que também iremos falar sobre isto no futuro, mas na realidade é isto. Não existe o marketing tradicional e o marketing digital. Há um só marketing. Marketing, gerir a relação com o exterior da organização. Depois temos o marketing tradicional, que é o marketing físico, digamos assim, e o marketing digital, que ocorre no mundo online. Existem outros três conceitos de marketing que regularmente podemos ver ou ler, que é o marketing estratégico, o marketing operacional e o marketing funcional em que é que consiste, qual é a diferença entre cada um destes. Mais uma vez, é marketing, em qualquer um deles, é gerir a relação com o exterior. A diferença é o patamar em que vai acontecer dentro da organização. Marketing estratégico é o marketing a nível da gestão de topo, em que vai decidir os mercados nos quais a empresa vai operar, sobre os quais ela vai, de facto, a desenvolver atividade. O marketing operacional respeito à área de negócio e à forma como vai ser gerido o marketing nessa área. Como é que vai ser feita a relação da organização naquela área de negócio específica para com o mercado exterior. E por fim, o marketing funcional, que são as operações do dia a dia de cada uma das funções em que vão ter que ser operacionalizadas. Ou seja, e se quisermos de uma maneira muito simples, Nós temos o marketing, que recordo, não é mais do que a forma como se gera a relação entre a organização e o mercado, em que temos o marketing digital e vamos chamar-lhe o marketing tradicional, mais uma vez é só um conceito de marketing. A diferença é que no marketing digital é a forma como gerimos a relação no mundo online e no marketing tradicional é a forma como gerimos a relação no mundo offline ou se quisermos o um mundo físico. E depois temos então, a nível de operacionalização, três conceitos de marketing, que é o marketing estratégico, o marketing operacional e o marketing funcional. Se isto fosse uma pirâmide em que aqui está a gestão de topo e aqui estão as operações o estratégico está a este nível que é a organização vai definir quais são os mercados onde irá atuar a nível operacional vai ser definido para cada um dos mercados de forma individual como é que vão ser desenvolvidas e quais são as estratégias a serem desenvolvidas para cada uma das áreas de negócio. E a nível funcional é as funções, em cada uma das funções, o que é que vai ser realizado. Por exemplo, na área de vendas, que promoções, que campanhas, que soluções vão estar disponíveis. A nível do pós-venda, como, é como é que vai ser a garantia, como é que vai ser o atendimento. E é este nível Falando então do marketing funcional, ou seja, marketing é apenas um. Um conceito, há apenas um marketing, depois existem diferentes abordagens no marketing, em que estes cinco pontos que vos acabei de referir são, digamos, que os principais. Marketing tradicional, vamos chamar o offline, o marketing digital, ou seja, o marketing online das plataformas digitais e aparelhos como smartphones, e depois a nível de estratégico, na parte da operacionalização, em que temos o marketing estratégico, o marketing operacional e o marketing funcional. E assim vos deixo com estes cinco conceitos de marketing, recordando: marketing é apenas um. Obrigado e até breve.